Vamos neste vídeo perceber quais os estados eh, default das encomendas no Drupal Commerce. É uma proposta e antes de podermos modificar, convém percebermos e verificar se eh, o workflow e os, eh, as etapas e os vários estados de, das encomendas nos servem. Nós temos aqui uma lista, de, aliás, o histórico do utilizador admin de, ao longo do, do tempo e das suas encomendas e apenas a última encomenda, a mais recente, está no estado completed. Todas as outras estão em pending. Isto acontece porque sempre que fazemos um adicionar produtos ao cart e completamos um check-out, a encomenda é colocada no estado pending para ser tratada pelos administradores da loja. Se eles não fizerem nada, ela fica definitivamente e permanentemente neste estado. Nós podemos verificar isso mesmo em Roles. E temos uh, quatro regras uh, que estão relacionadas com o Completing the Checkout Process. Uma delas é, uh, efetivamente, o update de Order Status on Checkout Completion. Quer dizer que quando a pessoa faz ou uh, chega à fase final do Checkout, à última página e, e se agradece e aparece a mensagem de obrigada pela sua encomenda, um, quando estamos nessa fase aparece uh, ou é desencadeada esta ação que coloca a encomenda no estado pending. E este é o único automatismo que nós uh, conseguimos e temos por defeito no Drupal Commerce. Porém, convém perceber quais os estados e o que é que podemos fazer com esses estados. Temos aqui a lista das orders e, tal como sabemos, podemos editar uh, via o Quick Edit. Uh, esta order, que nós já vimos que é 28, que aliás é do administrador, uh, está no estado completed. Quando uh, modificamos o estado, fazemos -o normalmente manualmente, mas nós podemos automatizar isso através do rules e vamos ver uh, um exemplo mais à frente. Esta order uh, está neste estado, mas vamos verificar que estados é que qualquer encomenda uh, disponibiliza. Nós temos uh, uma, duas, três quatro, cinco etapas principais ou cinco grandes estados que depois se podem subdividir. Por exemplo, o check-out, por cada uh, etapa do check-out, por cada fase, uh, temos um estado. Portanto, a pessoa pode perfeitamente estar na fase do review e cancelar o check-out, cancelar ou pelo menos não dar continuidade, ela pode fazê-lo e retomar mais tarde nesta fase. Significa que na lista das orders vai aparecer a informação de que ela está no estado review. Mas quais são então os grupos de estados no, propostos pelo Drupal Commerce? O canceled, o shopping cart, o check out, o pending e o complete. O canceled é, ocorre sempre que o cliente cancela a encomenda. Portanto, é uma ação do utilizador. O shopping cart é, é quando a pessoa adiciona produtos ao cart. O checkout é efetivamente quando faz checkout e vai passando é, pelas diferentes páginas do formulário checkout. O pending é, com este estado pending é por defeito, como vimos na rua, o estado após checkout. O processing é uma possibilidade de uh, podermos editar manualmente e dizer que estamos a tratar e que a encomenda está em curso, está a ser trabalhada pela, pela equipa, e o completed quando está verificado toda a questão relacionada com pagamentos e finalização do processo da encomenda. Evidentemente que, de acordo com o tipo de pagamento, uh, os automatismos podem ser mais ou menos uh, implementados. Uh, há processos que são totalmente manuais e que se as pessoas tiverem que verificar pelos seus próprios meios que o pagamento foi uh, realizado, não podem naturalmente uh, colocar uh, ou dar como definitiva e completo o processo de encomenda se uh, efetivamente o pagamento não foi realizado. Portanto, depende muito do tipo de um, método de pagamento que se estiver a utilizar e do tipo de automatismos que nós podemos uh, colocar. No entanto, alguns automatismos podem ser criados independentemente dos métodos e veremos depois como. Mas estas são as uh, etapas e os passos uh, importantes no workflow de uma encomenda proposta pelo grupo commerce